Opa, e aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, você está vendo aí que eu tô levando o rali aí de um titã top. Galera, eu troquei de nick aí com o Calone, é, porque eles tinham atacado o Calone aí, eu acho que não sei se foi Quad, o triplo rali, eu não sei bem, é, eu me esqueci, mas foi aí umas ondas de rali que eles fizeram e pegou o Calone em fúria. Ele defendeu três e no quarto, eu acho, aqui, pegou fogo. Então, ele estava é, com quase certeza que iria queimar esse castelo aqui. Mas, no caso, não iria, porque era só o Nick que era o, o que eles queimou é, um dia antes, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Ei, Nick, eu até mandei uma mensagem de zoeira na EW. Calone, vou te vingar. <risos> E deu certo, não demorou nem 6 horas ou 5 horas. Os caras morderam a isca e veio babando. Galera, eu tava com quase certeza que ele iria vir aí de full inf ou de arco. Já que ele tinha basicamente ali o relatório do Calone, né? Então... Então... Tava quase certeza que ele iria vir de inf ou arco. Aqui... Galera, eu aproveitei para curar aí. Vocês estão tá vendo que tá limpo aí, o santuário limpou e vivi tudo. E foi a primeira defesa que eu fiz com esse set aí, que eu fiz essa mudança aí no set. Tá bem diferente o set de defesa. Já já vocês vão ver, vão ver bem rápido, né? Na verdade, primeira vez que eu defendo usando esse set. Eu gostei, galera, eu gostei do resultado. Tudo bem que veio cave, né? Mas é um cave forte, mano. Vamos ver. Aqui eu dei uma atrapalhada, galera. Eu, eu quase que não consigo ver o que vinha. Aí quando eu vi que veio cave, eu relaxei. <risos> eu falei, opa, deu gostoso, hein? Hum, ficou estranho, mas deu gostoso assim, Porque <risos> ia defender safe. Melhor do que se viesse inf ou arco. Aqui eu tô tentando achar aí o relatório dele Do ataque dele Não tá ali Clica Boruto ah, Ok, clicou Aí galera, não tem como não levar a mano. Os cara é forte Usou o familiar aí Pra escapar da prisão Mas defendi Olha o set do garoto de cave Então, set bom galera de cavalaria e ali eu mosquei em deixar meu set amostra durante muito tempo né Mas ele gastou o coelho E não veio Não veio a trap na galera Sempre pegando é, Atacantes fortes então é muita satisfação É sempre que eu pego aí uns titã que são fortes <risos> Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não esquece de compartilhar e de deixar o like também, velho. Na moral, vamos compartilhar aí e deixar o like. Familiares full, galera. Top. Os heróis dele também é bom. Os familiares bom. E aí, a gente já vai para a parte do relatório da batalha mais detalhado, beleza? Se pra falar sobre superação, também falo do sonho que realizei E só quem conhece o frio da solidão pode ter uma noção de tudo que passei Mas eu não me entreguei, diferente, afrontei todo mundo que já me tratou com despeito O garoto humilhado não viveu calado e quem de me zombava hoje deve respeito à vontade do fogo ferve como o sol da moral do inimigo, só restaram um cinza Já não é só minha convicção, também não desisti, já faz parte dos ninjas Porque contagia meu jeito de ser, minha voz como um grito de guerra ecoa Se for pra falar sobre superador, também tive um confronto com a dor em pessoa Sabe que não vai ser fácil conseguir provar pro mundo que você também é digno de ter seu valor Se fosse fácil todo mundo conseguia Mas a vida é disciplina e quem não tenta vira espectador Também não nasce com dor Eu decidi batalhar, subi sem derrubar ninguém Só conquistei meu lugar Não depende do meu clã, da sua história e fama A criação do meu legado teve a base na lama Eu tive fé no meu sonho, na minha capacidade Nunca baixei minha cabeça quando desmoralizada A conduta que me não desce, só da vila de Konoha Nem que eu morra agora sei que já deixei o meu legado meu sonho vou conquistado, da minha face foi marcada junto aqueles que terão a sua história eternizada Cada batalha vencida, meu nome valorizado Feito do meu jeito ninja, nunca volto com a palavra Galera, como eu tinha falado, vamos aí pro relatório mais detalhado aí A gente vai conversar um pouco aí sobre a defesa Galera, primeiramente não tem o que discutir, né? O cara é forte, tem os familiares todos maximizados full aí O que tem de melhor para atacar aí com full Kev. Então, vocês viram aí agora um pouco dos meus <risos> Bem lixo, tá bem longe de ficar full Só o gnomo ali que era full e aí ele usou a habilidade do Patife aí, do Coelho, para escapar. Veio aí, full cavalaria, feriu 470k, é, metade de reforço, metade de minha, né? Então, de arco T4. E de montaria reptiliana, que era o maior esquadrão, é, mortos 813. <risos> já já nós falamos mais sobre isso, é porque... É, já já nós fala Beleza? Aqui os heróis aí Vocês estão vendo aí E familiares dele Muito bom Dois heróis de 11k Garganta full os heróis, é, Familiares top Aqui Vocês estão vendo aí Feriu 262k de arco T4 E, 6, e matou 625 aí De montaria reptiliana É porque Não Deu para salvar algumas ali Com a enfermaria. Aqui eu vou mostrar o santuário pra vocês. Então, pra cá Deu 437. Beleza? Então, salvou muito a T2 aí, mano. Esse santuário tá muito gostosinho. Tá salvando demais a gente aí que é trap e é free, mano. É, é mano, isso aqui tá muito gostoso. <risos> Só é foda ficar fazendo as missões pra tirar, né? Mas é melhor do que perder as tropas, galera. Vai por mim, né? <risos> Aqui galera A gente vai pro Assistir um pouco aí Da batalha, vamos lá Aqui galera, eu não lembro se eu tinha Guarnição, mas eu acho que eu não pedi Guarnição, eu esqueci é, Porque tava Rolando os rally, galera é, No titã de 1.5 bi Então tava uma correria daquelas na EW Ó A moral dele Tá bem mais alta que a minha Vamos ver Já ativou aí é, bastante aí dos familiares dele. E a minha moral despencou bastante. Vamos ver a partir de que momento que a moral dele começa a cair, galera. 68% a moral dele. E aí? O trapaceiro ativou junto com o mago. Ó. Fica de olho na moral dele. E... E aí, finalmente, a moral dele deu uma baixada boa. Não tinha como ganhar mais, né? Lembrando que meu trapaceiro, só... Na primeira ativação, só chega a 54% aí. É, então, tem que melhorar bastante ainda para deixar ele 100%. para ele ativar e já ativar 100%. Então, vai muitos orbs, galera. E free é tenso, mas... A gente vai conseguir deixar ele full. Aí fica gostoso defender. Aqui galera, é... capturou o líder. Vocês viram que o trapaceiro ativou duas vezes, né? É... Então eu tinha 2 321 feriu 470k de arco. Foi suficiente para o trapaceiro ativar duas vezes. Duas! Então, para quem pensa se vale ou não colocar esse tipo de familiar na muralha, tá aí a sua dúvida, praticamente respondida. Então, deixa o like, compartilha. Não esquece de me seguir na Twitch, hein? Tamo junto, clã. Fui!